Eu me chamo Mariana, tenho 38 anos, moro em Peruípe, São Paulo e hoje eu vou contar a minha experiência com o Experimente a Paz. Eu contatei o Rogério por uma questão de uma ansiedade que eu tenho, que eu tinha para fazer uma prova e que nós descobrimos que não era uma ansiedade, e sim, eu tinha uma questão a resolver. Então, nós fizemos a sessão, eu confesso que não acreditava que ia resolver tão simples assim, afinal de contas, eu tenho dislexia, e a ansiedade era gerada não só por essa dislexia em si, na dificuldade de fazer a prova, mas sim de... Algumas coisas que eu já estava carregando do passado, com algumas frases, bullying, alguma coisa assim. E fiz a, a sessão com o Rogério e foi inacreditável, foi mágico. Eu posso dizer que a sensação que eu estou tendo agora, a gente acabou de fazer a, a sessão, é realmente de paz. Eu estou experimentando a paz. Eu estava sentindo frio no estômago, embrulho no estômago. Eu estava com um aperto no peito. E tudo isso, depois da, da, do Experimente a Paz, dessa mágica que aconteceu comigo, neutralizou. Eu não estou sentindo mais e até mesmo durante a sessão, quando a gente falou a respeito do que eu estava sentindo e o que eu estou sentindo agora, é inexplicável, é inexplicável. Eu só tenho a agradecer muito ao Rogério, eu tenho que agradecer muito ao, ao, ao, ao Experimente a Paz em si, foi algo que é inacreditável e quem não tem noção do que se trata e Procure, procure ajuda, procure o Rogério, converse com ele, porque realmente vale muito a pena. Só quem passou pelo que eu acabei de passar é que vai conseguir realmente experimentar a paz. E tente, você vai conseguir. Muito obrigada, Rogério, obrigada mesmo, de verdade. Eu voltei a respirar. Experimente a paz.